Se você só tomar anti-inflamatório e o doutor só te passar anti-inflamatório, vai tirar a dor ali na hora e não vai resolver. Né? De novo, eu tenho que sempre lançar a mão o de uma. De... Não, e de explicar para o paciente. Eu falou: ó, oh, pensa numa goteira. Se você só limpar o chão, não vai resolver. <risos> vai resolver ali na hora. E o remédio faz isso. Não, doutor, mas passa um remédio. Ô, oh, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Andrei Ascar, para mais uma gravação de um podcast. E hoje tem um convidado, o doutor Igor Naves, ortopedista. É, aquele cara que dá uma olhada no seu joelho. É aquele cara que você procura quando faz crack, pou, <risos> pum, <risos> quando faz um barulho estranho no corpo. Olá, Igor, seja bem-vindo aqui ao podcast de Corrida Perfeita para a gente falar um pouco sobre a ortopedia na vida dos corredores dos atletas tudo bem como é que você tá Olá Andrei obrigado pelo convite satisfação tá aqui com o pessoal da corrida perfeita né ah, e é bom falar demais assim ah, eu até sempre falo uma coisa assim ó antes de pensar em praticar um esporte vá ao ortopedista também né às vezes a gente consegue consegue ver coisinhas pequenas que você tem e que ao tentar começar a fazer um esporte desempenho para que não fique um trauma eu recebo muito no consultório a história de que, ah, doutor, comecei a fazer um esporte, aí esse esporte me causar dor. Eu falei, não, não é assim que acontece. Na verdade, provavelmente você já tinha um problema que viria a manifestar alguma coisa algum dia, ao começar hum. a praticar esporte, esse problema manifestou. Eu sempre explico a história do, do carro, né? É como Sim. se você tivesse um carro andando na cidade ali e não tivesse problema nenhum. Aí, de repente, você não faz revisão, e aí vai para a estrada e de repente fica no meio da viagem. É porque, na verdade, seu carro estava faltando essa revisão. Oh, mas aí com essa, você me despertou uma coisa interessante. Mas aí, será que não, não vai funcionar que nem a gente leva o carro quando dá problema, chega no mecânico e, e não faz barulho o carro? Né? <risos> o mecânico tem que encontrar o barulho lá. E como é que eu vou levar o meu corpo antes dele estar fazendo barulho? Como é que é essa, digamos, esse check-up preventivo? Ortopia, Acontece com frequência também a história de chegar aqui e não manifestar problema nenhum, né? Igual de mecânico também. Sim. <risos> tá, então, os testes que nós fazemos são testes irritantes, principalmente. Tanto que tem gente que fala assim... Oh, tá doutor, irritado não tá, daí. <risos> não tava doendo nada, mas aí você fez o exame aí e agora tá doendo. <risos> Justamente isso, a gente aperta lá onde é a ferida mesmo, a gente tenta descobrir onde é exatamente a ferida além de testes mecânicos mesmo, né, de, de ver se você tem algum desvio. Por exemplo, uma coisa que é bem imperceptível, que pouca gente uh, descobre, se você não um, pedir para o paciente fazer testes dinâmicos, é o famoso valgo dinâmico. É um movimento sem perceber que seu joelho vai para dentro por, por fraqueza lá em cima né, do glúteo médio, Sim. fraqueza de estabilização e não de força em si. Na verdade, falta de treinamento de estabilização, que é uma coisa que é muito confundida, por sinal. Sim, sim, sim. Às vezes as pessoas acham que estabilização é você enrijecer um local, né? É você é fixar, estabilizar, é deixar parado. Não, não. Você precisa dessa mobilidade, essa funcionalidade do quadril, né? Dele de trabalhar de maneira equilibrada. Porque é interessante a gente falar do equilíbrio muscular, né? Que o nosso corpo ele trabalha num conjunto, em cadeias, e não de forma isolada. Isso é muito importante para que as pessoas entendam, porque muitas vezes elas vão para fazer um trabalho de fortalecimento, eu quero fortalecer o meu joelho. Aí o cara vai lá para a cadeira extensora e fica fortalecendo o joelho, né? fazendo só a <risos> extensão do joelho, por assim dizer. Como que você vê assim, a chegada na, no, no consultório das pessoas com joelho fraco? O que seria um joelho fraco para um ortopedista? Já que a articulação não faz força, né? vamos deixar aqui bem claro. O que seria um joelho fraco e as pessoas querem deixar forte esse joelho?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 Então, depende da, da, da intenção do corredor, né? O cara, assim, ah, não, doutor, eu corro meus cinco quilômetros ali só para diversão, não quero passar disso, eu vou lá, corro, fico satisfeito, tudo. Ah, eu geralmente recomendo um, um tênis mais macio, mais, mais gostosinho ali, né? Já o cara que quer desempenhar mesmo, não tem jeito. Eu, eu só explico para o cara. Ah, pô, ó, os corredores profissionais não usam. Por que, que você acha que não adianta eu falar, ó, vai ter um artigo científico que está provando ou a, pela minha experiência não adianta isso é esse tipo eu já testei essas coisas e não adianta aí eu tenho que Pense. fazer o cara concluir a base disso. Falou, ó, já viu os corredores profissionais Ah, é pois é então ele não usa nenhum tipo de amortecimento isso você perde energia comprou para o amortecimento pessoal fala né mas uhum. isso depende muito daquele da história do padrão de corrida né o cara que pro cara que corre mal né que não amortece direito ou ele assim ele ele ele corre freando né ele freia depois ele empurra ele freia depois ele empurra e não ele fica empurrando para trás eu vou explicar isso para paciente um dia desse foi difícil não <risos> aí... é é um processo é um processo mas eu acho e que aí... às vezes com, com um pouquinho de física e, e a pessoa perceber o movimento porque como você falou não adianta você vir com o artigo científico a pessoa tem que sentir né ela tem que sentir o que que você tá falando Pô, esse negócio de botar o pé à frente vai me frear. Eu estou sentindo que está me freando. Pô, corre assim sem o um tênis, para você ver se você consegue correr dessa mesma maneira sem o um tênis. Você vai sentir a pancada muito maior, você vai sentir a força de reação do solo. Né? Não adianta você chegar para o cara e falar, olha, você aumenta aqui a magnitude do impacto e tudo mais. Não, corre ali sem o um tênis. Bota o pé à frente. Bota o pé para trás aqui agora. Traz um pouquinho mais para baixo. Não ficou mais suave, não está mais tranquilo. Então, essa é uma maneira para que as pessoas entendam. Por exemplo, um tênis muito macio, ele vai gerar uma instabilidade muito grande no, no seu pé. Porque você vai apoiar, ele vai dançar para cá ou vai dançar para lá. Isso vai gerar uma instabilidade no seu tornozelo. Se o tênis é muito macio, você não tem a estabilização no seu tornozelo, se você já tem o pé mole. Então, isso vai gerar uma carga para cá que pode até levar para o joelho. E se não tiver o quadril, também vai bater no joelho. Que é aquele negócio né, da vibração, do movimento, ele vai subindo e vai trabalhando todo mundo ele não pula articulação como você mesmo falou o primeiro lugar para se lascar vai ser o tombamento do arco plantar né Vou, vamos para dentro vamos para dentro vamos para dentro onde que essa essa ambiente no qual a pessoa corre vai gerar um fator estressante muito grande também no corpo dela se uma pessoa corre em trilha ah, minha margem corrente não tem estabilidade no, no, no corpo é um fator que pode gerar lesão, onde as pessoas podem achar que trilha faz mal. Porque é outro ponto também interessante para a gente pensar, é que as pessoas acham que correr em pista, correr na areia, correr na grama, correr na trilha, é a mesma coisa. É. Aí o cara tem uma boa capacidade de correr ali no asfalto, lisinho, sem nenhum tipo de instabilidade no chão. Aí o cara vai se aventurar para correr em trilha. Aí qual é o grande ponto? Que Você até falou muito bem do soldadinho dormindo. Ele vai precisar de um trabalho do tornozelo para trabalhar para... Opa, caiu para um lado, caiu para o outro e tem que responder rapidamente. O pé bate e fica. Pluf, aí torce. É o maior caso de entorce e tornozelo que tem. É correr em trilha quando o cara não tem a especificidade do local onde qual ele está trabalhando, no qual ele está treinando. Né? Tá ah, e ainda bota o tênis maximalista ainda, né? Sim, ah. para ele não sentir o chão. Porque muitas vezes quando a gente não sente o chão, a gente perde essa ação, esse ato reflexo. Essa demora, quando você vê já foi Não tem muito para onde voltar E assim a gente precisa de trabalhar o músculo Mas existem algumas coisas que eu quero perguntar a você Que é sobre a ação muscular Muitas vezes que as pessoas acham que Não, é o músculo que tá doendo perto do joelho Com a própria é, Pata de ganso Que né? sim, sim. tem ali os músculos Que não é, não é diretamente ligado ao joelho Não é menisco, não, não é patela Não é tendão ali ligado ao osso mas são músculos, essas dores musculares chegam também muito a você no consultório? É, o que acontece? O músculo em si, ele é muito vascularizado, então ele consegue se recuperar mesmo você trabalhando ele de maneira errada. E, e, e ele também vai te limitar, ele não vai deixar você correr, né? não vai deixar você render. Já o tendão, ele tem uma vascularização prejudicada, e Sim. a tal da pata de ganso é aquela região lá de dentro ali do joelho, logo depois, no comecinho da canela na parte de dentro e por trás e, e, e aí assim é a tendinite mais frequente que a gente tem no joelho né assim e acho que das tendinites como um todo tirando o punho assim que o pessoal da digitação e tudo hoje em dia a, a, não tem tanto mas assim eu acho que até o joelho supera o punho a gente não, nunca lhe respeito na né? mas no meio inferior é disparado assim e aí a gente vê duas coisas frequentes assim um é a questão do, do encurtamento, que é muito frequente, até pelo fato de a gente ficar, hoje em dia, quase todo mundo trabalha sentado, nessas épocas de pandemia, então tá aí que Sim. tá todo mundo ficando sentado mesmo, muitas horas, então isso leva a, a um encurtamento dessa musculatura, e aí você, ela fica sempre tensa, sempre trabalhando apertado, e aí leva essa inflamação. Se você só tomar anti-inflamatório e o doutor só te passar anti-inflamatório,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 Porque ele fala, ó, oh, se eu te passar remédio, você vai tomar o remédio, vai melhorar a dor, não vai fazer aquilo que eu te mandei fazer e ainda vai ficar falando mal de mim que eu não resolvi. E, e às vezes dá, dá vontade, viu? Porque tem uns pacientes que chega, ó, oh, doutor, seu remédio é tão bom que nem precisou fazer o exercício eu, não, mano, O remédio vai melhorar agora, mas o exercício é que vai resolver o seu problema, que vai. Aí eu explico da goteira, ó, oh, a gente tem que mexer lá no telhado. Aí o cara adoleça. Assim... falar nisso de resolver o problema? Muitas vezes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 ah, se esse cara gosta de musculação a gente ah, orienta aqui ó oh, vá para musculação faça musculação da perna contralateral faça musculação do, do com, com orientação se tiver lógico né assim sim mas esse cara com 15 dias ele tá andando praticamente normal né sem usar muleta nada ele vai usar muleta mais conforme o controle é, já, motor dele já, antigamente não mundo, né? antigamente o pessoal ficava 30 dias sem pisar sem mexer colocava tala aí na hora que tirava com 30 dias o joelho tava Completamente duro, fraco, sem coordenação motora nenhuma. Aí, para você a, a, reabilitar depois disso, demorava muito mais, era muito mais sofrido, Sim. as técnicas não eram não eram por vídeo. Era não, era, né? não eram minimamente invasivas, então era mais doído, doído também gerava mais hipotrofia. Então, era um processo muito complexo, né e doloroso, e trabalhoso. Hoje, não. Então, são cirurgias minimamente invasivas, pequenos cortes, Uh, pouca dor, os remédios nossos melhoraram bastante, a fisioterapia melhorou demais, esse e cara... Só para um update aqui para mim, como é que anda a questão da reconstituição da, do menisco? Já conseguiram de alguma forma reconstruir o menisco? É, porque na última vez que eu, que eu dei uma, uma pesquisada sobre isso, utilizava, vinha se utilizando é, cartilagem de porco, se não me engano, para botar no lugar e tentar fazer tentar fazer um preenchimento até mesmo com ácido iurônico, como é que anda essa questão? Porque menisco é algo que você tem que, prescrever, é, tem que preservar o máximo possível na sua vida, né? porque vai tendo desgaste natural e é um dos principais causadores da sua famosa artrose, digamos assim, no joelho. Né? Essa a questão do, do menisco, da substituição do menisco, de você colocar uma outra estrutura lá, já se tentaram até mesmo o transplante de menisco. Quando se fala em transplante, tem a história do risco de infecção e tudo mais, mas estruturas menos vascularizadas, como é o menisco, por exemplo, então você não tem tanto esse risco de, de infecção, de contaminação, você não tem que ficar tomando aqueles remédios para tirar a imunidade como é nos outros órgãos, Então, mas a cirurgia é muito inviável, muito trabalhosa, acabou que foi deixada de lado. Essas outras de tecido que não é humano, então é cada vez menos usada, assim, é uma coisa que... De vez em quando a gente tenta, mas não vai para é, frente mesmo. Vai na tentativa e erro, né? No acerto e no erro ali. Tá ah, aí, não, é assim, tenta, sempre tem coisa. que testar, não tem jeito. E aí, o que melhorou, de fato, foi a questão de você dar ponto naquele menisco rasgado. Que antigamente, se pensava que o menisco funcionava como um apêndice, que só servia para dar problema. Então, uhum. dava um probleminha no menisco, arrancava ele inteiro. Arranca fora. Isso, aí começaram a dar as artroses precoces, ah, né? E aí a gente sabe que isso, que o menisco também ajuda na estabilidade. Então, muitas vezes, esse cara, além da artrose precoce pela falta de menisco, ele começava a comprometer o ligamento também, o cruzado principalmente. Então, aí, na hora, nós precisamos do menisco, vamos preservar, vamos tirar só o um pedacinho que está ali solto, alguma coisa do tipo. Então, foi uma evolução. E aí a evolução mais recente é, hoje em dia, aí começou, não, ó, vamos tentar dar ponto, vamos. Só que aí, ah, não, se for uma lesão antiga, não dá, tinha que ser uma lesão recente, acabava que ninguém dava ponto. Aí começaram a falar, não, vamos dar ponto em qualquer lesão, com qualquer tempo. E a, gente começou, e a gente começou a ver que, que, que, que não sei se, assim, a, a princípio não tem trabalho dizendo, ó, oh, aquela, aquela, aquele rasgado cicatrizou, né? Por exemplo, o paciente tinha seis meses de lesão e aí você foi lá e dá o ponto não tem trabalho mostrando assim ó aquela lesão cicatrizou Sim. mas é um negócio pela minha experiência assim eu tenho bastante caso de de sutura de menisco que assim teve alguns casos que romperam por exemplo fizeram a nova ruptura com, com um ano por exemplo é né? provavelmente esse cara não cicatrizou mas o cara ficou bem durante um ano e eu pude depois dar ponto de novo também uhum. mas esse cara costuma ficar bem o menisco fica lá no lugar a gente não sabe se dá se ele cicatriza aquela lesão ou se o ponto sozinho segura ele, mas é uma coisa que é uma articulação que está preservada, que o sistema de amortecimento dele está preservado, então hoje em dia assim é mandatório dar ponto no menisco e manter ele lá e cirurgia de menisco assim para retirar o menisco é só em último caso. Eu principalmente então assim só se estiver atrapalhando muito, por exemplo estiver travando o joelho, tiver assim o resultado o tratamento é, conservador é. não deu certo. Que ainda tem, tem casos que o menisco fica dançando ali dentro do joelho, né? Aí vai lá fica, dar um fica. bloqueio no movimento, o cara tá sacudida, sacudido, ele vai pro lugar e começa a mexer o joelho de novo. Eu tenho muito amigo jogador de futebol, e pro jogador de futebol, então isso é, é algo comum até, o rompimento de ligamento cruzado e lascar o menisco junto, né? Essa é uma situação. Mas dentro dos casos corredores, que a gente vê muito também outro tipo de lesão que é comum, é a lesão da famosa condramalácia patelar, né? essa luxação, como é que você vê esse tratamento para condomar patelar e, digamos assim, as suas causas, de onde é que vem? Então, alguns pacientes, ele tem o aparelho extensor, que é a patela, né? A patela anda como se fosse num trilhozinho. Sim. E, e algum, em alguns pacientes, ele é <risos> ele é mal alinhado, né? E aí Digamos esse... que já é um, um vício né, do próprio corpo dele, já veio muito de um fábrica. Defeito, ele é um defeito de fábrica, né? Ele veio com, com o pneu torto ali, né? Sim. E aí isso, assim, dependendo do nível, você sempre consegue, né? Você consegue melhorar através do, da musculatura estabilizadora de novo. Você consegue direcionar a patela. Ela não vai, ela quando ela está desalinhada, ela está lateral. Ela está mais para fora. E aí você consegue, não consegue, não tem nenhum músculo que faça ela vir mais para dentro. Mas você consegue levar o fêmur, rodar ele externo em direção à patela e assim você Sim. melhora o alinhamento. Porque o fêmur é móvel, né? já a tíbia uhum. lá, que é o osso de baixo, não, é fixo, vai estar sempre pisado. Mas aí, através da rotação externa, você roda e você consegue melhorar esse alinhamento. Como é que funciona essa história do desalinhamento? Lembrar lá da oitava série, né? que Sim. a área é inversamente proporcional à pressão. Então, quanto menor a área de contato, maior a pressão você vai fazer naquela região. Então, quando você está desalinhado, você apoia num pedaço pequeno da patela, consequentemente, você faz muita força naquela cartilagem, a cartilagem começa a reclamar, ela começa a ficar doente. Né? Lembrando que a condropatia ou condramalácia não é desgaste, é um adoecimento dessa cartilagem. Às vezes, ele pode fazer fissuras, às vezes, ela pode ficar amolecida, né? Essa chondropatia, aquele rangido, né? aquela uhum. crocância, aquela sensação de que tivesse uma areia lá dentro do joelho. E isso, mas assim... São poucos casos que tem esse alinhamento ruim mesmo, que a gente precisa fazer esse trabalho específico. A maioria mesmo é por erro, de, de, de so, por sobrecarga do joelho mesmo. Então, ou o erro está lá no pé, ou o erro está no quadril, ou a inclinação, todas as técnicas de corrida que você trabalha bem é. mesmo. E no, no próprio, como a gente falou geneticamente, né as mulheres tendem a ter um problema maior na, no desgaste na, na patela, até mesmo a questão da condromalácia, por conta do ângulo Q, né? que tem ali, que o quadril é um pouco mais largo, o pezinho fica mais sim, junto, sim, sim, aí sim. acaba que essa lateralização, ela é forçada, e a gente né, tem um outro problema anatômico, me corrija se eu estiver errado, que é a, o, o osso, como você bem colocou aqui, da, da pressão, né? a patela tende a ser menor nas mulheres do que no homem, em questão da... Então, dessa mesma forma, ainda tem uma pressão maior, né? porque tem um ossinho menor, então são dois problemas... Já tem, que... já tem uma pressão maior original, e aí sim. tem o ângulo também que piora ainda mais, se ela vem, tem um outro defeito, que é a história da, da cartilagem, da patela, o formato dela não ser um formato triangular e, do, e do, da região onde ela apoia que a tróclea também não for tão bem feitinha, pior ainda mais. E ainda tem a questão da musculatura, né que as mulheres, <risos> infelizmente para elas, elas têm um volume muscular menor e é a musculatura que protege. E assim, felizmente hoje as mulheres... A, a, a, estão gostando mais de fazer atividade física de força, estão né? saindo daquela história de só emagrecer emagrecer. É, muitas não, mas ainda muitas, e o pessoal da corrida mais ainda. Então, a mulher que corre, ela quer ficar magra, ela, ela não quer comer... E aí ela não quer fazer treino de força, porque treino de força dá volume. Volume, ela acha que ela tá gorda. Eu não, moço, é. como é que você tá gorda? Mas, falo, oh, mas você tem que comer para poder ganhar músculo, o músculo protege seu joelho. E aí você vai poder fazer corrida. Ah, não, mas eu morro de medo, que não sei o quê. Eu, eu, eu falo, oh, mas você não quer resolver é esse que, problema? É que o treino de força, né, ele foi muito é, estigmatizado, por assim dizer, que é pra você ficar grande, você ficar forte, né, você ter um volume muscular e não para a questão da força, para você ter uma boa sustentação do seu corpo, basicamente o, o, o saudável, por assim dizer, é porque as pessoas acreditavam que para você ser saudável, você tinha que ser magro apenas, era só não ter uma carga muito boa, não, mas eu sou magrinho, eu sou saudável, mas cara, você precisa de músculo, você precisa de músculo para preservar suas articulações, para você preservar tudo, até mesmo seus órgãos internos, você precisa de músculo no abdômen para manter os bichos no lugar certinho, então, o treino de força ele é fundamental para o ser humano como um todo. E cada vez mais a gente vai vendo pesquisas falando sobre a qualidade de vida para você ter massa magra, né? Para você trabalhar bem a massa magra. E um recado que eu acho que a gente poderia botar para as mulheres também é que o bumbum forte, né? Ele não serve só para ficar bem no biquíni ou então na calça jeans, mas também o quadril bem fortalecido, estável, vai preservar muito esse joelho que já que já naturalmente é sobrecarregado, né? E assim, dá uma vida longa. Para as é, mulheres. E aí, eu, aí assim, para poder, uh, pelo menos, melhorar isso na cabeça delas, porque assim, o corredor não gosta de fazer treino de força, e o cara de, do, do, da musculação também não gosta de fazer corrida. Aí eu sempre fico tendo, né, tendo que falar para um e para o outro que é importante, que o cara de força... E eu falo, ó, ela, não, morro de medo de ficar musculoso. Eu, tá bom, ó, presta atenção. Primeiro que o treino de força para o corredor não é o mesmo treino do fisiculturista.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 vai fazer você evitar de ter lesão, porque é o músculo que amortece, é o músculo que protege a, a cartilagem. E a maneira de proteger é desenvolvendo ele, é com treino de força, não tem jeito. Sim, cartilagem, tendão também, né? Porque quando Sim. o músculo acaba ficando fraco, ele não está aguentando mais a pressão, quem segura a onda do movimento ali, da frenagem principalmente, e aí a gente vai falar de outra grande lesão, que é a lesão do tendão, patelar, né? que trabalha muito na frenagem, que isso acontece muito na falta de força, não é falta de força, mas digamos uma deficiência na força do seu quadríceps você acaba sobrecarregando o tendão. E muitas vezes até o próprio falta de mobilidade, distensionamento desse tendão, quando você acaba enrijecendo muito uma articulação, mantendo ela sob tensão durante muito tempo e acaba inflamando esse tendão. O tendão é algo que você trabalha muito no, no, no ortopedia os problemas com tendão patelar por conta disso ou são casos só tipo para o Ronaldo o fenômeno que arrebentou o tendão é a, a, ruptura, nesse sentido, né? a ruptura no corredor é pouco frequente mas assim o corredor a maior parte das vezes ele tem uma sobrecarga do aparelho extensor que envolve o tendão de baixo a cartilagem da patela e o tendão de cima e isso é variável de pessoa para pessoa Uh, uh, o qual deles ele vai sobrecarregar primeiro e vai reclamar e vai fazer com que ele venha aqui sim mas desses três o mais uh, uh, assim que causa dor ao ponto do que a condropatia fica arranjando ali dá uma dorzinha a pessoa consegue levar não é tão uhum. frequente ela se obrigar a vir aqui já a tendinite patelar não é uma coisa que começa a incomodar bastante é o mais frequente é o tendão patelar que é aquele que inflama mais e aí, se você persiste nesse processo inflamatório, insiste... Daí vem a história do corredor, né? Que corredor tem uma, uma resistência para dor muito grande. Tem aquela resistência, não, eu não, vou correr e mesmo E ainda dor. tem acesso a muito analgésico, né? Que aí o cara vai lá e toma um analgésico, mesmo com o um tendão ruim, que está lá lascado, ele vai lá e está com o analgésico para dentro para conseguir correr. E aí, essa tendinite crônica, ela vira uma tendinose, que é um adoecimento do tendão. Esse tendão, tendão doente fica frágil. E aí, às vezes, é não na corrida, mas às vezes em casa, assim, ele, a pessoa estava numa cadeira, foi pular, assim, foi trocar uma lâmpada, por exemplo, uma coisa dessa, uhum. ou a escada, por exemplo, foi descer uma escada, errou um degrau, desceu dois degraus de uma vez, e aí pisou com muita força, pá, aí rasga o tendão. Então, na corrida, o corredor não rompe o tendão, ele vai romper, ele adoece na corrida o tendão, vira uma tendinose, o tendão fica doente. A não ser tá... que ele desça aquelas ladeiras que nem doido, né, sai... Trupicando, aumentando o passo, botando sim, uma carga. E, e aí ele às vezes se desequilibra e pisa mais forte, mas o que caracteriza é essa pisada forte essa descida, você tenta segurar uma descida com muita força. É só lembrar do, da lesão do Ronaldo, o fenômeno, né? Que ele arrancou e freou. um lado para o outro, né? né? O, o tendão tem essa dificuldade na freada que é o problema. Até a impulsão não tem grande ruptura, não. Não do tendão patelar já é o contrário na questão do, do, do Aquiles, né que também pode sofrer, que é outro tendão que pode ter ruptura, uhum. e aí também dá acontecer, e aí o Aquiles já consegue, já é na impulsão. Ah, o pessoal, ah, geralmente o, o futebol, o cara do futebol, que dá muito aquelas arrancadas, né Sim. e aí o cara do futebol vai, ó, oh, doutor, eu fui dar uma arrancada e pá, senti uma pedrada na minha região da perna. Aí essa pedrada, ele falou, oh, eu olhei para trás, não tinha nada, não tinha ninguém, eu tava sozinho. E aí é característico da ruptura do tendão, aí chega, a gente consegue diagnosticar na hora, comprova com um exame de imagem, e aí uhum. o tendão esses tendões, uma vez rompido por completamente, tem que operar. É, eu uhum. conheci dois atletas de alto desempenho brasileiros, eu vou esquecer, eu esqueci o nome dos dois, não vou conseguir lembrar, um foi até campeão da Maratona de Porto Alegre, e o outro é o maior ultramaratonista brasileiro até hoje, que correu lá em Bettywater, com as corridas de mais de 200 km e tudo mais, os dois tiveram lesão, romperam por mais de uma vez o, o tendão, o tendão, ai, calcâneo. O calcâneo. Costuraram. Um chegou a falar para mim que costurou com linha de, que o médico costurou com linha de linha de nylon. Pegou de um lado, foi lá e meteu no, no osso lá, parafusou o negócio para travar de novo. E o outro, o termador eu não conversei pessoalmente com ele, foi num podcast ouvindo pessoal lá da Endorfina. É que eu via ele contando a história dele Que ele rompeu Mas é em um desses O outro era um corredor mais antigo Até do que esse ultramaratonista Uma das duas características que eu vi Na conversa com os dois É que eles não trabalhavam o fortalecimento E tampouco a liberação é, Músculo esquelético né? A massagem Para você soltar um pouco a musculatura Ele achava que tinha que ser rígido o tempo inteiro Como que essa rigidez o tempo inteiro? Eu não posso falar, afirmar com todas as letras, que foi isso que fez o rompimento do, do tendão desses atletas, até mesmo porque eles não eram velocistas, não eram atletas que estavam nessa questão de velocidade máxima, e foi durante a atividade repetitiva, né? foi durante muito tempo no, no, no, na questão. Como que isso, essa rigidez por assim do tendão pode gerar problemas sérios, e como que o, as pessoas podem trabalhar com isso, na rigidez do tendão? É, o, o tendão é uma estrutura elástica, né? Ele tem que ter uma elasticidade. Se ele não. É que nem uma borracha, né? A borracha, se você não tem, é quando Sim. ela envelhece, você percebe que ela fica, não, não estica tanto, e aí você começa a ver que ela rompe, né? Então, se ele não tem essa elasticidade, então é importantíssimo a questão da mobilidade, do alongamento, da, da, agora está muito na moda a história da, da liberação biofacial, né? Sim. É. Sim, são todas as estruturas é juntas, hoje. né? É, <risos> Como é que isso se complementa? Porque às vezes você fala ah, vai fazer uma liberação miofascial, vai fazer uma massagem. Ué, mas como é que isso interfere lá embaixo? Muitas vezes, com alguns atletas meus que estão tendo, por exemplo, facite lá no pé, eu falo para ver a liberação do, do posterior de coxa dele, como é que tá? Como é que essas coisas se interligam, se elas se ligam? Como é que funciona isso? Sim, tá tudo interligado, né? A, a... E a questão do, do da face ali, que é a estrutura por volta, né? Então, se essa face. Fáscia tá retraída, ela não permite o movimento, então você tem que fazer mais força com aquele músculo, então o músculo pode Sim. lesionar e você força mais o tendão também. O tendão é a mesma coisa, se ele não tá dando aquela elasticidade, ele pode adoecer, e se você de repente dá uma carga tudo nela, e a própria musculatura também, ela não acaba que, se ela fica tensa demais, ela fica o tempo todo tracionando aquele tendão, então aquele tendão não descansa. Né? E é. aí, imagina a estrutura que você não descansa. Aí, de repente, aí você fica o dia inteiro tenso. Aí, à noite, você ainda vai treinar. Aí, coloca mais tensão naquele tendão que está tenso, é mais fácil machucar. Imagina uma pessoa que está tensa ali, toda Sim. retraída, e você sai correndo. Ah, mas a, vai, a chance dela machucar, dela de repente fazer um. Movimento a mais, né? E aí você vai é um... precisar de uma elasticidade, uma mobilidade no qual aquele músculo não tá preparado naquele momento, né? Ele tá tão rígido, contraído que ele não vai esticar de forma natural. Ele vai ter que fazer uma sobreforça e acaba assim arrebentando, se lesionando muito mais. É isso, é yeah. isso. E é o problema que o pessoal tem ficado assim por causa dessas modas, as pessoas colocam tudo numa só e assim. Nunca é só uma coisa, é um monte Befeito. de coisa, né? Então, é a questão do fortalecimento, é a questão da face, é a questão do tendão é a questão da mobilidade, é a questão do músculo, né? E aí, assim, o pessoal fica, liberação miofacial, liberação miofacial. É. Aí vai lá e faz, e acha que pronto, não, ó, agora eu sou, eu sou não, o corredor de Mas é que maratona. a gente volta para mais um problema, né? Porque liberação miofacial, normalmente, é alguém fazendo em você, né? Então, você deita lá, aí vai lá no... No fisioterapeuta, no massoterapeuta, no quiroprata, seja lá quem for que vai fazer essa liberação e vai lá e libera. Você está deitado, não resolvi meu problema. É, de, de bem, novo que, o é, é, bem que, que o negócio dói, viu? Também dói. eu fujo um tanto disso aí, porque, cara, quando vai tirar os nós ali, é um negócio. Ah, pois é, é eu nunca. Eu, eu também não. Eu não. assim Eu vivo com dor, eu vivo tratando a dor dos outros, né? Eu vejo o sofrimento. <risos> aí eu vou sentir dor. Eu nunca tive coragem de fazer. Eu sempre tento fazer as coisas para poder assim, experimentar e saber e relatar para o paciente, né? Então, eu já fui fazer crossfit por conta disso, eu já fui correr Sim. por conta disso, né? Eu já fiz luta, então eu sempre procuro praticar aquela atividade esportiva para saber bem. Tanto que é engraçado que alguns pacientes vêm, ah, você joga? Eu, é, não. Ah, mas como é que você sabe? Eu já joguei, já estudei, é. mas é, é eu não posso, agora eu não posso, né? Luta, é, então, é... por exemplo, eu gosto muito de luta, mas eu falo, ó, oh, eu não tenho emprego, né? É meu consultório. Se eu machucar na luta e eu tenho mal, que é assim. Ah, eu não. Tá. Eu não gosto de fazer nada mais ou menos assim, então eu larguei futebol, Sim. larguei luta. Porque eu lembro da última vez que eu fui jogar futebol, era um negócio sem graça danado. Assim, eu falei, rapaz, tá errado, eu não sou tão bom assim. Eu driblo três e faço gol. pelada né? aí. Assim, ó, esse trem tá muito tá muito seguro, mas tá muito fácil. Aí eu fui, eu fui brincar um outro mais disputado, né? E aí o caboclo foi, me jogou na grade. Eu saí ralado, todo ralado. Ah, o juiz deu falta deu, mas e os ralado no outro dia, né? Aí eu falei, não, ó, o futebol seguro é sem graça, aí o futebol gostoso é perigoso, então eu não vou jogar nada. Aí a história é, da luta, a mesma coisa, eu gosto bastante, mas é também é a mesma certo. coisa, você tem que fazer com o outro, né? Já a corrida, não, a corrida você disputa com, consigo mesmo ali. É, né? mas às vezes pode ser o mais difícil, né? Porque aí você vai, não, para que, que eu vou do... que, que eu vai doer? Para que, que eu vou insistir nessa dor? Para que, que continuar? Aí, muitas vezes, você pode estar deixando de experimentar um outro lado da corrida, doutor. Que é a Mas... parte Gostosa, né? Não, talvez a parte gostosa dessa parte de correr, tipo, insistindo um pouco né, na resiliência ali, da dor, de você estar sentindo um certo desconforto e mesmo assim você continuar, a parte gostosa, com certeza, é quando você termina, né? E você tem a satisfação de ter se superado nesse momento. Porque ficar correndo com, com dor, um certo desconforto, a parte gostosa é você depois ver como que você li, como que você se deu, né? Porque é você ali com você mesmo, com a própria dor, como é que você manuseou isso e, acima de tudo, mesmo com dor naquele momento, você conseguiu continuar. E outro ponto importante da dor, que a dor sempre ensina pra gente, como você estava falando que pô, está doendo, tem alguma coisa ali, né? Tá acontecendo. É a gente começar a identificar... Que tipo de dor é dor? Que tipo de dor que é ter que eu tenho que parar ou a dor que dá para eu continuar, que dá para é, se permanecer resiliente? Foi uma das grandes coisas que eu gosto de falar da corrida é que a corrida é uma grande ferramenta para a vida. Muitas vezes na vida a gente vai ter dor que a gente tem que persistir. Não é só abandonar, não é só largar. Você tem que saber, não, eu tenho que continuar, vai dar certo e você às vezes cruza a linha de chegada mas muitas vezes na vida também está doendo umas coisas, você tem que largar de mão isso e mudar, dar os 180 graus, por assim dizer, né na vida, e a gente virar. Isso a corrida ensina muito, a prática é muito importante. Doutor, muito obrigado pela sua experiência aqui em lidar com atletas que são cabeça dura aí, esses caras diferentes que são os corredores. Doutor Igor Naves, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua aula e explicação sobre como funciona a ortopedia para os corredores. Obrigado pelo convite, estamos aí. Qualquer coisa, a gente estamos lá no Instagram, né? E aí o pessoal precisar perguntar. Por favor, como é que as pessoas te encontram? Deixa aqui. Tá o, lá, pessoa... o Instagram, Dr Igor Naves, né, DR, né? É abreviado, Igor. Uh, mais simples mesmo, Igor, g -O -R é naves, né? de naves espaciais, não é neves nem novais. <risos> pronto, pronto, a galera vai te encontrar lá. Pode lá, mandar pergunta direto. coisa para né, os corredores, assim. não. Porra, fantástico. É, o corredor, eu, como eu assim eu não tenho muito tempo, ainda corredor é ainda específico para o corredor, ainda não tem coisa gravada lá. então Mas assim, pergunta na caixinha, pergunta no direct. Você já vai te dar uma dica do que gravar né, para o corredor, que é bom que você já responde para todo mundo. Chega uma dúvida individual que normalmente é coletiva e você já lançou. É, e todo aí você falou do ligamento cruzado aí, aí sim, aí eu já tenho uma série de vídeos gravados, já tudo assim, ah, como é que é para dirigir, como é que é voltar para trabalhar, como é que é, é para voltar para academia, como é que é para andar, aí sim. Aí eu quero fazer isso com a corrida também, mas isso demanda tempo aí. A gente começou agora Vai. recente, mas a gente chega lá. Chega, chega, passo a passo. <risos> Bom, muito obrigado, Igor. Fique bem uma boa noite, está de noite, não sei em que horas o pessoal vai ver isso, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todo mundo, fique bem e vamos que vamos. Abraço, Beijo. até mais pessoal da Corrida Perfeita.